E aí, galera, tudo bem? Como vocês, alguns já me conhecem, eu sou Augusto Melo da banda Louva News e eu queria estar trazendo uma novidade agora aqui pro pessoal do Facebook, do do YouTube também ou das outras redes que usa site nosso ou que conhece a gente vem acompanhando em nosso trabalho. Mas eu queria trazer uma novidade mesmo, vou estar dizendo, é que a gente lesse a Bíblia juntos, entendeu? Porque eu sinto que não é uma necessidade só, só minha de sempre estar constantemente lendo a Bíblia, mas parece que é uma necessidade de todos os cristãos. E muitas das vezes é, nós nos pegamos assim, sem muita vontade de ler a Bíblia. Infelizmente nós deveríamos é, realmente querer ler a Bíblia, sugar ela com tudo que ela tem, buscar nela todas as respostas. Mas infelizmente os crentes não têm buscado isso. E eu posso até às vezes me enquadrar é, nessa, nessa perspectiva também, porque a gente gostaria mesmo de ser crentes melhores. Eu acho que nós somos uma das gerações que menos lê a Bíblia. Isso é um fato assim, que realmente é assustador para quem é, se diz cristão, se diz aquele que acredita em Jesus Cristo, se diz aquele que realmente segue a Bíblia. E nós erramos até mesmo por falta de conhecimento, como dizem as escrituras. Então, é a proposta desse vídeo, é de todos os dias, eu estou postando por volta de meio e meia, uma e meia, assim que eu tiver um tempo livre, é, leitura da Bíblia de forma é, cronológica, como ela aconteceu, como ela foi escrita desde o começo até o último, ah, o último livro, mas só que seguindo uma ordem é, de quando ela foi escrita, por exemplo se eu for usar o Antigo Testamento eu vou pegar livros que foram escritos aproximadamente na mesma né, no mesmo tempo né ou é, visões diferentes de um mesmo fato como acontece na Bíblia né e no Novo Testamento eu vou procurar por exemplo o livro de Atos a gente vai ver o livro de Atos mas vai ver as outras cartas que foram escritas enquanto Atos estava acontecendo então é uma coisa interessante a gente tentar ler a, li, ler a, a Bíblia de maneira cronológica, então acho que isso talvez seja interessante. E se alguma pessoa também tiver alguma dúvida assim, é, com relação a, a esse programa, eu vou estar colocando no, na página da banda um cronograma, o cronograma completo, né? Mas só que seria o cronograma que o pessoal se segue para poder ler anualmente. Como eu já estou começando a ler já, é, já a partir de, é, de março, agora, né? Março. Então, para poder eu conseguir colocar no eixo do jeito que está lá, cronologicamente, tipo dia é tal, você vai ler é, livro tal, vai ser um pouco difícil. Então, eu vou tentar seguir a regra, mas como se fosse número 1, 2, 3, seguindo como você for ver a planilhazinha que eu vou colocar lá em Excel, para poder vocês, ou ah, melhor, vou colocar ou em PDF ou em formato de foto, que aí você pode tirar quem tem mais dificuldade de mexer com a informática. É só imprimir para poder você ir marcando o ali do lado, para dizer se você já leu, se você já não leu, se você quer fazer uma revisão. E eu vou hoje começar com Gênesis 1 e Gênesis 2, capítulo 1 e capítulo 2, certo? que seria o nosso primeiro dia. Então, antes de começar, eu queria realmente apresentar essa proposta. Aqueles que quiserem ler com a gente, ou seja, ah, tem um tempinho em casa, pega a Bíblia e lê junto com a gente. Eu vou ler a versão que está no Bíblia Online, que é www.bibliaonline.com.br e a versão é a NVI, Nova Versão Internacional, que é a que eu tenho maior facilidade para poder entender ah, as escrituras. Algumas outras versões podem ter, assim, um pouco de... um pouco ah, as palavras mais rebuscadas, as palavras que... Ah, Pode ser assim um pouco mais difíceis, mas é o mesmo, é da mesma forma. Mas eu prefiro ler a NVI. Se você tiver interessado em ler a NVI ou ler a versão que você tem em casa, não sabe? É, como sociedade bíblica brasileira, você pode ler, não tem problema nenhum. O importante é estar é, seguindo também, lendo a palavra de Deus. E se você tiver interessado em estar nesse programa, pô, não deixe de curtir a nossa página, não. dá um joinha, segue a gente é, lá no. no no YouTube, no Facebook também, não deixe de dar o seu like lá também pra gente, mas não deixe de se inscrever no canal não, tá? No canal do YouTube, porque isso vai ajudar bastante assim pra poder conseguir movimentar se o pessoal tá, é, se tá com alguma dúvida, se quiser colocar alguma pergunta, alguma questão, às vezes talvez eu não possa saber responder, eu posso procurar alguma outra pessoa que estuda muito mais de Bíblia do que eu, ou um pastor que já esteja... É, numa grande caminhada, criar uma discussão, se for necessário, se for do interesse de vocês. Mas a ideia é a gente conseguir colocar em prática a leitura da Bíblia. Então, se algumas pessoas têm dificuldade de ler, pegar a Bíblia e enxergar e ler mesmo, é, Deus coloca no meu coração, Deus estar tá lendo e você está acompanhando. Ou até mesmo se você não puder estar tá com a Bíblia ali no momento, agora, sim está é, num... Baixou o vídeo do YouTube? Não tem problema nenhum, nem ligue para isso. O importante é a palavra ser semeada, ok? É, baixou o vídeo do YouTube ou você tá assistindo o YouTube pelo, pela internet e você tá no ônibus, tá indo na escola, tá indo pro trabalho, pra algum lugar e você quer, quer saber mais da palavra de Deus. Eu vou estar tá lendo aí é, a Bíblia para poder ajudar vocês, assim, nesse... E ajudar a mim também, né? Que... Uh, um dos focos sou eu mesmo e o outro foco também é você que quer realmente conhecer a palavra de Deus em espírito e verdade, ou seja, a verdade liberta, né, que é o próprio Cristo. Então você tem que ficar ligado na palavra, não ser levado, como diz um, uma música que eu tava querendo lembrar, é ser levado pelas suas ondas de fé, né? Ou seja Ficar acreditando em tudo que as pessoas dizem, não ler na palavra realmente o que, que Cristo quer que a gente entenda, o que, que Deus quer que a gente entenda, entendeu? Então, essa é, é a proposta, eu espero que vocês gostem, e desde já, se você quiser continuar, é, eu vou começar lendo lá em Gênesis 1, ok? Começando agora a nossa leitura, vamos lá. Antes de começar, eu queria estar orando né, para que Deus desse entendimento para a gente. E a gente vem entender realmente o que Ele quer. Então você, da sua casa ou do lugar onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos e orar junto comigo, a gente vai estar junto aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem dado para a gente estar lendo a Sua Palavra. Pai, joga por terra toda a fortaleza da mente, Pai, e que a gente venha de verdade entender a Tua Palavra. Senhor... Abra nossa mente de forma que a Sua Palavra, quando entrar em nossa mente, ela venha de confronto com a gente, Pai. Que a Sua Palavra venha nos constranger e que a gente venha conhecer a verdade. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá, Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia.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 Há entre as águas um firmamento que separa as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajunta-se num só lugar. As águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou de terra, e chamou os mares o conjunto das águas. E Deus viu que era bom. Desculpa, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A Terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e as árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Disse Deus: "Haja luminárias no firmamento do céu, para que para separar o dia da noite. Sirvam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 Governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também, também Deus: Encham-se as águas de seres vivos e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos. E os demais seres vivos que, provam, que povoam as águas, de acordo com suas espécies. E todas as aves, de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo, Sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem as aves da, na terra. Passaram a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. E Deus disse, Produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom.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 Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem os peixes do mar, sobre as aves do céu e, todo sobre, é, e sobre todos os animais que movem pela terra. Disse Deus, eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzam sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves dos céus e a toda criatura que move rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que havia feito e tudo que havia, é, havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. Gênesis 2. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação.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 Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para o lado leste. Deixa eu, deixa eu repetir aqui que agora eu quero entender. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados, para, para os lados do leste e ali colocou o homem que formaram. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvore agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas árvores, vamos lá. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro era Pison o Pison. Ele percorria toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existiam bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o um homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe o homem para ver como ele é, lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo esse seria o seu nome. Assim o homem... Deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo. E, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando no lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem, esta sim é o osso dos meus ossos e carne de minha carne. Ela então será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não tinham vergonha é isso aí galera essa é a leitura de Gênesis 1 e Gênesis 2 amanhã eu vou estar fazendo uma nova leitura que é de Gênesis 3 a 5 e vou estar postando aí para a galera tá? espero que vocês gostem dessa, desse projeto que Deus colocou no meu coração Deus te abençoe que seu dia seja maravilhoso na santa paz de Deus e que se você tiver alguma questão ou tiver alguma ideia ou te quiser conversar alguma coisa sobre a Bíblia, quiser mandar algum, alguma mensagem, eu vou estar aí disponível, é só mandar mensagem pelo, pelo Facebook da Banda Louva Deus, que eu, assim que possível, assim que eu tiver um tempinho, eu vou estar respondendo a vocês, tá bom? É, Deus abençoe e tenha um ótimo dia. Tchau, tchau!